Hoje, o evento que veremos é o Inverno Longo, que castigou vários locais da Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Inverno Longo,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 Foi um inverno extremamente frio, rigoroso e duradouro na Terra-média. Atingiu principalmente Eriador, a Terra Parda e Rohan. Sofreram com essa estação os hobbits Terra Pardenses e Rohirrim. O inverno veio na forma de um frio e grande neve vindos do norte e do leste. Houve miséria e morte em Eriador e Rohan, mas a região de Gondor, ao sul das Montanhas Brancas, foi menos afetada. Em 2758 da Terceira Era, os lestenses e terra-pardenses, liderados por Wulf, atacaram Rohan pelo noroeste e oeste. Enquanto isso, três grandes frotas de corsários e Haradrim, há muito programadas, começaram a atacar as costas de Gondor, chegando até o rio Isen. Alguns deles até subiram até o Isen e Lefnui para Rohan, e fortaleceram mais os terra-pardenses. Por causa dos vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, os dois reinos foram incapazes de se ajudar mutuamente. Os Rohirrim foram derrotados pela invasão dos Terra Pardenses. Haleth, filho do Rei Helm Mão de Martelo, foi morto. Wulf, o Terra Pardense, sentou-se no trono em Meduseld e se autoproclamou Rei. O inverno longo piorou ainda mais as coisas. Rohan ficou sob a neve por cinco meses sendo que tanto os cavaleiros quanto os seus inimigos sofreram gravemente com a fome. Enquanto isso, o rei Helm se refugiou no Forte da Trombeta e no abismo que ficava atrás. Daí o nome que o local recebeu, Abismo de Helm. Quando chegou o Iuli, sobre o qual falamos lá no antigo TT 94, um grande conselho foi realizado. Contra o aviso do rei, Rama, o filho mais novo de Helm, tentou a Sorte na Neve e se perdeu. O próprio rei Helm sempre assopraria sua grande corneta, instilando medo nos corações de seus inimigos. Discretamente, ele ia aos acampamentos dos inimigos para matar vários deles com as próprias mãos. Numa dessas incursões, ele foi morto e ficou parado em pé no meio da neve e gelo. Depois do inverno, a neve derretida causou enormes inundações, transformando-o em tágua num enorme pântano. Rohan se recuperou lentamente das invasões e do inverno. Quanto a Gondor, como dito, não foi afetado diretamente pelo Inverno Longo, mas como houve os ataques das frotas dos Corsários e Haradrim, os Gondorianos não puderam contar com o auxílio dos Rohirrim, pois estes já estavam ocupados em sobreviver ao inverno e aos seus próprios inimigos. Quanto ao Condado, muitos milhares de Hobbits morreram por causa do Inverno Longo. Embora Gandalf o Cinzento tenha vindo em auxílio dos Hobbits, uma fome terrível seguiu-se ao Inverno Longo. Esse período ficou conhecido como Dias de Privação, Days of Dearth no original. Durou até 2760 da Terceira Era. Mas também, por causa do Inverno Longo, houve algo que pode ser considerado positivo, e que afetaria a história do Condado e dos Hobbits e até da Terra-média. É que foi durante o um Inverno Longo que Gandalf começou a gostar dos Hobbits e de seus assuntos, o que indiretamente o levou à escolha de Bilbo-Bolseiro para participar da demanda de Erebor. E havia o povo do Condado. Comecei a ter uma pontinha de afeto por eles em meu coração durante o um Inverno Longo, que nenhum de vocês consegue recordar. Sofreram muito naquela ocasião. Um dos piores apertos em que estiveram, morrendo de frio e passando fome na terrível escassez que se seguiu. Mas essa foi a hora de ver sua coragem e compaixão de uns pelos outros. Foi por sua compaixão, tanto quanto por sua dura coragem sem queixas, que sobreviveram. Eu queria que sobrevivessem ainda. Mas vi que as terras do oeste ainda viveriam situações muito ruins, mais cedo ou mais tarde, porém de um tipo bem diferente, uma guerra impiedosa. Para superar essa dificuldade, pensei que necessitariam de algo mais do que tinham então. Não é fácil dizer o que. Bem, precisariam de saber um pouco mais, compreender com um pouco mais de clareza do que se tratava e qual era sua situação. Haviam começado a esquecer. Esquecer seus próprios primórdios e suas lendas. Esquecer o pouco que tinham conhecido da grandeza do mundo. Ainda não se fora, mas estava sendo sepultada. A lembrança do sublime e do perigoso. Mas não se pode ensinar essa espécie de coisa rapidamente a todo um povo. Não havia tempo, e de qualquer modo é preciso começar em algum ponto, com alguma pessoa determinada. Atrevo-me a dizer que ele foi escolhido, e eu apenas fui escolhido para escolhê-lo, mas dei a preferência a Bilbo. Antes da Primavera, Beregond, vigésimo regente governante de Gondor, tinha derrotado os invasores Corsários, e conseguiu mandar ajuda a Rohan. O Inverno Longo terminou em Março de 2759 da Terceira Era, e Freilath Hildeson, filho da Irmã de Helm, veio de Fano da Colina, Dan Harrow, no original, e retomou Edoras, pegando os Terrapardenses de surpresa e matando o Ulf. Os terrapardenses e lestenses foram expulsos de Rohan e de Isengard. Gondor começou a recuperar o antigo poder, mas não foi fácil para Rohan. Em 2758 da Terceira Era, o regente Beren de Gondor deu as chaves de Orthanc ao mago Saruman, o Branco, esperando que ele ajudasse os Rohirrim. Então é isso, pessoal.